Amigas, vejam esta maravilha de ponto alto a duas cores, vamos lá fazer o ponto, muito simples, lançada na agulha, vamos buscar a laçada, agora vamos aqui já nesta altura fazer aqui uma laçada com a outra cor, e vamos buscar, e agora é o normal, fácil, rápido, eficaz, reparem que lindo. Eu tenho andado à procura, à procura, à procura de todos os movimentos possíveis. Felizmente tenho uma longa experiência de artesão de macramé e de nós de marinheiro, mais de 40 anos da minha vida, todos os dias a vender. Foi assim que eu fiz a minha vida. E agora estou a trazer para o crochê toda a minha experiência e estou aqui a descobrir trabalhos maravilhosos. Podem fazer, isto está em Creative Commons, portanto não tem direitos autorais. Eu, eu desenvolvo para vós, para todas vós.